As abelhas sem ferrão estão em extinção, então elas são responsáveis por toda a parte florestal e das plantas nativas aqui do Brasil. Então sem as abelhas a gente não tem os alimentos porque elas são responsáveis por estar tá disseminando aí a, a polinização. A abelha sem ferrão, diferentemente da apis, ela possui um ferrão atrofiado, então a maior característica dela e é que é melhor para manusear, né? Então os produtores procuram ela pela facilidade, então ela não vai estar ferroando aí os produtores e até as crianças não tem perigo nenhum. Outra característica é o mel, então elas produzem uma menor quantidade de mel por colmeia comparado com a Apis, então como elas produzem menos, é um é, mel diferenciado, gastronômico, então ele tem um potencial de é, agregado né, de valor econômico maior do que o mel da Apis, que é mais fácil de estar tá, em maior produção. Né? Então, primeiramente, nós iniciamos o estudo devido à procura de meliponicultores que tinham dificuldade de comercializar o mel por não ter uma padronização do mel. Análises físico químicas da parte de padronização da documentação e com isso partiu a, a tese. Então, na tese, a gente analisou a composição dela biológica, em termos de antioxidante, de propriedades antimicrobianas e o potencial dela é maior do que o da apis melífera. Então, com o estudo, a gente conseguiu ver, através da revisão bibliográfica e das análises em laboratório, é, alta potencialidade para a saúde, para combater doenças cardiovasculares por causa do potencial antioxidante, antimicrobiano, ajuda aí na cicatrização de feridas, né? Então, essas atividades são superiores ao mel de apis melifere. Então nós fizemos a caracterização físico-química de quatro espécies que são né, é, mais comuns aqui na região do Paraná. A gente conseguiu estabelecer aí é um documento e teve a aprovação né, da, da Vigilância Sanitária para estar tá comercializando os médicos. Então é, foi um dos primeiros é, associações a conseguir. É, essa regulamentação do mel para poder comercializar, que antes era só de forma informal, que ele era comercializado e passou então a ser é, formal, todo regulamentado. Agora, além de eles estarem produzindo o mel né, em si para comercializar, eles se motivaram a produzir outros produtos também, em termos farmacêuticos, então eles estão produzindo pomadas, cremes, né? é, tem o própolis também que é vendido. Foi um incentivo, porque através da comercialização do mel, agora eles se motivaram para continuar esse, esse portfólio com outros produtos do mel da Média Sem Ferrão.